Aqui está o pão bolorado, ó. Uma delícia. Olha bem pra vocês verem, ó. esse pão tá com a carinha gostosa. Comeu. <risos> Começou por qual parte, por essa? Uh, Aí, okay, ó. Okay. <laughs> <Okay>. Olha, delícia. Muito bom. Que isso? Que isso? Olha. Esse cara comeu. <risos> não, ele <risos> oh, tem mano. mais coisa, mano. Relaxa. Ele <risos> vai comer mais coisa. <risos> Não, para, eu vou embora. Não, relaxa. Não Olha lá, água vem. Cara. Água paquera, invernos, com bactéria, com verme. dá chuva, com o decorativa, Curativo, tudo, é cicatrizante. Olho. Água... Água bem. As, <risos> as plantas revitalizarem, florescerem, aflorarem, resplandecerem. O Zé Curativo, é cicatrizante, revitalizante para eu nosso corpo, nossa é alma, nosso tá espírito, nossas células, nossa pele rejuvenesce. Ele tá vivo, mano. Faz mais de um mês que esse vídeo tá lá. Não tome água. Floretada e cloretada é envenenada. Tome água abençoada. Vila Grossa que cai das comportas do firmamento do céu do domo. O criador do autismo. Bom, Carvão, mano. Carvão. Chocolate, é. Chocolate, é. chocolate, mano. Que nem chocolate. Ó, feito em casa. Muito bom, né? Meu foguinho ali, ó. Chocolate. Muito bom. Uma barra de chocolate preta. <risos> água benta. Deve estar muito acho... gostoso. Sim, mano. Casca de ovo aqui, ó. Não, casca de ah, ovo faz bem, mano. Ah, eu não vi. Casca de aqui, ovo faz bem, eu acho mesmo. Vou comer um do vermelho aqui, tanto faz. Muito fácil, faz tá. bem, eu acho. Aí. Eu vou ficar e pita ainda. Agora? Nós vamos tomar. Aí, ó. <risos> água com prego. Olha <risos> <risos> <risos> a ferrugem. Olha aqui. Meu delícia. É, é suquinho. Não Vai sim, mano. Ah, não, meu Deus. Não, não, não. Esse não. cara... Tirando, mano. Olha lá. Olha <risos> o oh, cara, viado. Suquinho, mano. Pô, muito bom. Suquinho <risos> de ferrugem. Água com prego. Ah, Suco, sabor ferrugem. É tipo de essência. É do tudo é tirado das ruas com casca, abacaxi com casca. Até... Tudo que é espinho também. Ó. É e eu fico com Jesus Cristo. <risos> Você está traduindo por confiar no homem... Nas coisas transgênico, hormônio, agrotóxico, utilizante, medicamentos, química. E não confia no Altíssimo, como diz o próprio Criador. Maldito o homem que confia no... Homem. Homem. Bendito o homem que dobra reverência e obediência à Mãe Terra, à Mãe Natureza, ao Altíssimo confia no Criador. Bendito. Aí rapaziada. Mano, esse cara aí, velho, né, ele... ele, ele é... é... Limão. Nossa, um limãozinho. Limãozinho mano, esse cara é muito lindo, mano. Não, todo dia tem vídeo dele, rato. mano. Todo dia, começa é assim, é a mesma coisa, eu acho. Algumas coisas do Criacionismo. Que delícia. Um abraço, qualifico um o um altíssimo, o dobro do filmamento. Ah, é pra... mais aqui, na mídia. Jamais, a mano. Mente você adoece eu você. Duvido, Deixa, Deixa duvido, seu like, mano. Seu like. E o criador quer que você eu viva. Eu duvido, duvido. Mas, não. Eu sou comido... Mas de verdade, mano. Depois vai no canal dele, mano. Todo dia tem vídeo, velho. Todo dia. Eu vou... Eu vou ter que sair. É. Vamos, falo pra vocês. Não Fala. É nóis. Mas, nossa, só nossa. uma pergunta. O ah, que, que você achou do vídeo, mano? O que você achou? O que, que você achou do vídeo, mano? Você acha... Muito bom. Ah. ele tá certíssimo. Muito é. bom. Tem as coisas assim mesmo é eu from muito nervoso é hoje. Falou. Falou.